do caminho, eu, o Brian vai tipo metendo conversa, perguntando o que é que, é que vocês faziam antes, antes de virem para aqui, não sei que e o Brian explica que ele era um clan crafter ou seja, o gajo sabe usar Tinker's Tools o Tinker's Tools são basicamente são ferramentas para tipo reparar coisas e e pronto, eu trabalhei bastante tempo lá com os anões e é por isso que eu, que eu hoje em dia me dou bem com os anões, porque eu também era assim um crafter, estive com ele durante alguns tempos. E vocês, como é que é? O que é que vocês faziam antes de vir aqui para a prisão? basicamente pagavam para apanhar pessoas e ver onde é que as pessoas andavam essas coisas Bom, era conta Eres é. tipo isso? Tipo, o caçador de prémios? Ou como é que aquilo se chama? Sim, sim Ah ok, fixe, Put, esse é necessário que este é bem inútil É podia fazer um Dancing lights para a gente todos ver Mas pronto uhum. Vocês não te viram? eu sabia que ele podia fazer isto não é eu? Ok, então malta, vou dizer o meu plano, vejam o que é que acham e depois a gente muda, pode ser? Ok. Eu digo que o Prince e o Stu vão à frente, porque eles têm Dark Vision de 120ft. Depois eu penso que a Alexandre e a Eleth iam procurar comida. E depois, eu e o Sari ficávamos aqui na, na backline e estávamos a tentar disfarçar os nossos rastros ou armar armadilhas com o que a gente conseguisse. E a, e a Ana também. A Ana consegue armar armadilhas com as Steve Tools e eu e o Sarid damos apoio moral ou acartamos merdas ou alguma coisa. Contra um tipo de ah, cogumelos altos e compridos. O Brian adora os cogumelos altos e longos e compridos. Ele começa tipo a enaltecer, boé, e dizer, e fogo, olha, estes assim compridos, estes é que sabem mesmo bem, são mesmo deliciosos. Costumas hum. comer os compridos? Adoro, adoro comê-los compridos. Especialmente se tiverem rígidos, hum. nos É, vai, vai, vai, tudo inteiro, vai tudo de uma vez. Hum. delicioso. Ah. É? Adoro, Adoro, adoro, engoli los sim, sim. Ah pá, às me se for grande demais, mas acontece. Os mais baixinhos mais grossos? Epá, não gosto tanto quando eles são mais, mais, menos, mais curtos e grossos, prefiro os, os compridos. Mesmo. Mas pronto, é, cada, um, cada um com os seus gostos. Mas é mais tais, se tiver. Como é que não me fizeste mais tais? Não, não, já aproveito todos, já aproveito toda a variedade. Grandes, compridos, curtos, grossos, finos, tudo. Adoro cogumelos. Eu adoro cogumelos? Gumelos. É. O Brian não percebe a piada. O não percebe a piada. Completa só a palavra. Não, gomelos, cogumelos. Vocês, a página, tantas, começam a entrar numa zona que tem um género de umas ravinas. Eia, estou a ver ali o cantor do Tokyo Hotel. Jesus, que sexy! Aliás, não havia estar na vista, mas Ok, malta, não estou ali a ver nada. O caminho está seguro. deixa We are for sure not walking into a trap Vocês avança. Com esta coisa toda vamos só fazer um deck de intro a todos para ver -se. se ninguém aqui se nesta zona mais tranquila de mim Ai... ok Então é assim, eu estou preparado, fico já só aqui a dizer Estou preparado, se eu vir que vou cair da falésia abaixo Eu vou fazer o meu, o meu teleporte para, para um sítio seguro Vou arranjar, depois levo é? a knife na mão a minha Degra, dado de uma vez sentir a escorrar, dar a mãe a Degra para escutar na terra e ser ah. como <risos> aquelas botas da net, depois que ela não tem. A Ela quando vai passar, há uma parte da rocha que desliza começa a cair. Ok, então nesse caso gasta a minha reaction e ela pode fazer re-roll, ok? E ah. ela okay. volta um -me pouco mesmo na borda, lá consegue subir, ela que atrás eu assim. Eu não sei, fiesto, não sei o que é que te fizeste mas obrigado. Eu faço um thumbs up, ok? Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo E a quando vai a passar... Os cocados duas patas. E ela vai a E? Karen! re-roll! Ah. <risos> Olha a malta, estou seco! <risos> eu? O gajo está a tentar, tipo, juntar-se a nós. Eu, eu acredito nele, agora a Karin, que é mais, um bocadinho mais, mais perceptiva, não sei se, se acredita nele também. A Karin que parece que o gajo está só meio que afraid, como vocês? é okay, o Buzz Aldrin. Bora okay. lá, Moon Elf. <risos> a sério, é porque eu, por causa de ser Moon Elf. <risos> assim várias vezes, até manchar a pedra toda, mas sem ela cair realmente. Estás tentando criar e, umas fissuras na pedra. Na, na pedra? Não. Okay. Em algum sítio específico? Um ciclo, formar mais características estes todos. e que mais não tenho nenhuma superfície de para se eles cairam e virem através e não cairam aí. Tem que podes fazer para isso. Ok, de repente, parece que uma muito bom oh ao mesmo lado da cara e é vai-te um ataque, E o Alexandra, tu. Tu, tu resistes. Pois já te pares. Eu que hevite certo. Opa! Um. mais. Ok, pessoal. Alexandra. Deve que é? Estás paralisada. Levas 3 damage e estás paralisada. Ok, estou um, um de vida. Ok, tu estás viva, está tudo bem, está perfeito, Alexandre. Por favor, esse é um Ok. Ok. É isso mesmo, tal. 14. Não. Olha. E como não conseguiu paralisar este, ele vai cantar, mordê-lo assim, a mexer. Yes! Yes! Yes! É isso é isso mesmo. Pronto. Ok, boa. Tá, Menos um key point e vou fazer dividendades. Primeiro, main Tau! Tau! E a seguir, vou fazer a segunda de zero, depois mais. É. Uh, -o. -o. E olha, Ana, sabes o que é que é a cena fixe? Foi um critical, o teu primeiro ataque, ou seja, o sneak attack é um oh, critical oh. também. Como é que queres matar? Um salto no ar, manda a minha farda ao ar, depois. Nossa, a minha perna em voo, perna, o pé dá um pontapé no punho da minha dagger e a dagger passa por contar o pescoço deste bicho. Está no chão, depois eu Karin! Como é que te sentes, Karin? Estás bem? É, é sim, a gente, a gente vai descansar, mas tu agora fica aqui no meio de nós que a gente agora não pode parar, está bem? Só logo à noite.